Ó, gente, aqui é a sala VIP, tá vendo que então, você vai entrar aqui, saiu do raio-x, tá, ó? Você vem do raio-x aqui à, à direita. E aí você vai cair aqui na sala VIP e vai subir aqui, ó, tá? Aí, nós vamos subir a sala VIP. Podemos ir de elevador ou de, de é, subir a escala, tá? Então a gente vai junto com Thiago, porque ele é a primeira vez que tá aqui. Então nós vamos de elevador pra ele conhecer o serviço premium, tá? Então nós vamos chamar o elevador aqui. Aí. Primeira vez, sabe? Aqui. Primeira vez, tô é... conhecendo tudo aí. Dragão Pass, viu? É. O sapo aceita não? Ah, mano. <risos> Aqui, ó, plaza premium, então assim, ó, você sai do raio-x que tá ali, você sai da, do raio-x à esquerda, tá, ó? E aí vamos usar o que aqui? Algum ah, peça, Obrigado. tá Obrigado. vamos acessar o outro peça, beleza? Então essa é a primeira, a gente vai fazer um recolete aqui, Thiagão. Tá emocionado, Thiagão? Oh. Você passou pelo, pela visa, raio-x, foi, foi rápido? Foi, não pegou no fila nada. Tranquilo. Tranquilo. <risos> A gente vai passar agora pelo, pelo, pelo Dragon Pass, tá bom? Ó, pessoal, a gente usou o Dragon Pass ilimitado, tá? Então, aqui é a sala VIP, aqui é do Plaza, tá, ó. Usa, o, ele aceita o American Express Global Collection, tá? Vou perguntar pra ela aqui agora. Vamos ver, Thiago. Ó, o QR Code e os acessos, ó. Se quiser comprar os acessos, ó, quanto seria então? Vamos lá, ó. Um, por uma hora, três horas, ó, tá vendo o preço? Tá? Você tem esse acesso também pelo lounge. Tá? Então você tem essa opção aqui. eu vou perguntar para ela sobre o, o, o American Express Global, se eles aceitam aqui. Tá? Então aqui eles aceitam o American Express americano. Então vamos supor que o... os Estados Unidos não tem esse negócio de Dragon Pass, não. Então quem tem o American Express eles deixam através do cartão americano. Então o Platão, o Centurion, americano. Tá na vendo? Ali, ó, a sala, pra vocês verem, apesar é que eu já mostrei pra vocês a sala VIP aqui. Então a gente vai tomar um café da manhã, eu e o Thiagão, vamos lá, eu vou apresentar a sala pra ele. Porque as pessoas pensam que a sala VIP é só isso daqui, mas a sala VIP ela é, é pra cá, ó. Então para pra comer mesmo é aqui, e muitos não sabem que existe a la carte. então a gente vai pegar o la carte da sala VIP. Mas deixa eu mostrar pro Thiago que ainda, que é que tem expresso, ó. Tudo isso aqui é de graça pra vocês estão aqui Ó nossa então, a sala é muito ampla Pra mim, é a melhor sala VIP que tem aqui em Congonhas, tá? E Terminal 2 é a melhor que tem também Isso aqui tá à vontade, ó, o pessoal dormindo Eu não vou atrapalhar o pessoal não, ó Tô Dormindo, ó A vista panorâmica pra As aeronaves Nossa, maravilhoso, é lindo, é? lindo e... <risos> Aqui vem, tá lá A vista panorâmica, tá vendo? E agora a gente vai Curtir a sala VIP, o Thiago. Tá? Como é tá vocês? É o pessoal levanta pra casa. Comendo as bebidas, ó. Maravilha. Vamos lá no. Sabe o que eu achei legal? Que nós não tivemos que fazer o check-in da Latam. Então ele veio direto, ó. As bebidas, ó. Aqui a gente vai pedir, é tudo à la carte. A gente pede pra eles aqui as comidas. Vão vir, ó. As bebidas, ó. Tudo padronizado. Olha a alimentação da manhã. tá vendo? Para quem é, não, não come essas coisas, tem omelete ali. Então, quem não gosta de comer essas coisas, que acha que, é, que engorda, que é besteira, não tem problema. Eles fazem na hora para vocês. Ó. Pães, ó, a qualidade. Tá vendo aqui? Ó? Tudo isso daí para vocês. Ó. Bebida à vontade. Aqui é a parte da cozinha. E aqui é a parte do, do espaço. vocês verem se revistaria então vem indo para os banheiros Pessoal, tô aqui no terminal 2 para ir no é, Bleriot. Por essa ala aqui, tá vendo aqui, ó? 201, 249. Você vai passar por aqui, ó. E fazer a. a ou entrar por esse corredor, ou por aquele corredor, virar à esquerda, ir e, e sentido o 259, que é o portão e tal, Bleriot. Aí lá no Bleriot você vai com o seu cartão, ó, o Lounge Key e o Priority Pass. Como eu falei para vocês, só vai conseguir acessar é, o, você e o acompanhante. Se você tiver cinco acompanhantes, pode passar cinco acompanhantes, desde que o seu cartão passe os cinco acompanhantes. Agora, se tiver sozinho e querer passar dois ou três acessos, está proibido. Tá bom? Então, eu nem sabia que nessa ala existia esses terminais de embarque. Então eu tô aqui no hora do almoço, tá super lotado, vocês estão vendo aqui. E lá no Visa Pass, eu e o Thiago passamos lá, não tinha nenhuma viva alma. Até gente que saiu lá para ajudar o Thiago a cadastrar o aplicativo dele e tal. É, foi muito tranquilo, tá? Então vocês estão vendo aí comigo? É, a sala VIP, tá? Que nós estamos passando é, aqui pelo Terminal 2. Então, ou seja, concluímos todos os acessos aqui da sala VIP. Fomos em todas as salas, né? Eu e o Thiago. E o respaldo que você dá ao Gugleriot é a última sala. Então, Thiago, só para o pessoal saber assim, o que, que você dá, então? Vamos concluir aqui. Qual a sala que você... É? Em primeiro lugar, qual que é a sua melhor sala? A Plaza Premium, Plaza né? Premium. É, essa daí é a primeira sala. Segunda sala que você pode, pode colocar o restaurante como segunda, se quiser. Mas de tudo que você viu aí, eu vou tentar só te lembrar a cabeça. Plaza Premium, Blair que você veio, The Lounge, é, W Lounge, Go Lounge, né? Que você foi. Sim. E a vez que você viu a sala. Sim. De tudo isso que você viu, em primeiro lugar, fica por conta da... Plaza. Plaza Premium. Ok. Segundo. Isso. Aí eu vou para é, Bleriotis, Bleriot, perdão. Terceiro, lounge, a lounge. The Lounge, The Lounge. The lounge. Quarto, a Go, Gol Go Lounge. E a, Quinto, a w, lounge. w Lounge. Você viu que ele fez aqui a, a escolha dele? Ele nem viu que eu fiz a, a minha escolha, foi exatamente essa escolha que ele fez. Então, Plaza Premium, é Blerioti, é The Lounge, Gol Lounge e W Lounge, certo? É isso? Perfeito. Tô aqui agora no Bar, Lounge, restaurante. Esse, esse restaurante bar é aqui, o Buleviote. Ele tá no Terminal 2, tá? Na última ala, aqui do Terminal, no, no, no portão 259, tá? Ó, você vai procurar por esse portão aqui, o 259, e você vai encontrar esse restaurante. Aqui, no caso, eu encontrei a minha chefe aqui, ó. Ela foi a minha chefe, é uma regional que trabalhou comigo, e ela foi minha chefe na época, né? E aí esse restaurante, falando um pouquinho, longe é por causa do som, porque lá eu não posso falar com causa da música. Ele aceita o Lounge Key e o Priority Pass. Então as regras para você acessar aqui o, o restaurante é o seguinte, você pode estar tá com o seu cartão de crédito. Se tiver um acompanhante, você e o acompanhante, caso o seu cartão de crédito permita você usar o acompanhante, se for limitado, é, a quantidade de pessoas que estiverem com você através do cartão também pode, tá? Eu passei o meu, eu e o Thiago. Tá, então o Thiago está comendo através do prior de peça que eu passei, eu e ele. Eu não poderia passar quatro acessos. E o valor que sobrar, eu posso levar em chocolate, levar uma chandol embora. Então se você gastar pouco e quiser levar o máximo de produto para sua casa, você pode. Então vai, é isso aqui que vocês estão vendo. Ele tem essa, esse designer. Então você vê, ó, um choppinho, tá? É um cheeseburger, 52 por 5 e tal. Então você está vendo aqui as bebidas alcoólicas que tem, não alcoólicas. Você vai ver aqui o Starbucks está aqui do lado, o Burger Boss, né? E vamos falar com o Thiago um pouquinho, pra ver o que ele é, achou do, da alimentação. Thiago, vamos lá. Chegou a sua hora. Então vamos lá. Fora. Então o pessoal aqui, que é a sua primeira vez aqui. Sim. Então esse aqui é meu prato, ó. Pedi um filé mignon, né? Com arroz. Então, ó, o que, que eu pedi? Um filé mignon, um arroz, uma salada. Você gostou? Adorei, cara. Comida de primeira, é, bom atendimento, show de bola, cara. E o shopping? também, maravilhoso. Maravilhoso. Bem, ó. Aprovado, né, Thiago? Show, hein? Visitem! Priority Pass, onde que Dragon Pass. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus. O Thiago está mamado.